Absolutamente 100% das pessoas têm razões para se preocupar Todo mundo tem problemas E as nossas mentes são todas iguais Elas querem resolver os problemas Então repetem, e repetem, e repetem A mesma história, a mesma situação Te conduzindo a um estado de estresse e ansiedade muito difíceis a grande maioria das pessoas vive assim e eu ouso dizer que é muito perto de 100% mas como você resolve problemas? preocupando-se com eles ou em um estado de paz interior? I have learned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 que a sua situação é diferente e muito especial e muito diferente de todo mundo Não é! Nós vivemos coisas muito semelhantes as nossas mentes funcionam de forma muito semelhante E tem uma coisa que preocupa todo mundo e eu sei que são as questões financeiras ah, Aquela conta para pagar o boleto que venceu é, o débito automático que está comendo todo o dinheiro que está na sua conta e assim por diante A gente se preocupa com isso Eu sei, eu também já me preocupei muito com esse tipo de coisa Vou te contar um episódio da minha vida que aconteceu há muitos anos Quando eu casei, eu queria muito fazer uma festa de casamento e, e eu já te contei que eu não me sentia muito confortável lá na casa da família do meu marido e a minha família, meu pai e minha mãe, eram pobres então era meio difícil assim, fazer uma festa, porque eu não podia contar nem com uma família e nem com a outra e o meu marido também não estava muito afim de fazer festa nenhuma bom, eu encarei que queria fazer uma festa de casamento e eu não tinha dinheiro suficiente Fui ao banco e pedi um empréstimo hum. E daí fiz uma dívida E daí tinha que pagar aquela dívida assim ao longo dos meses Durante um tempão Bom, dívida bancária você sabe que é um negócio complicado, né? Eu pagava e pagava e pagava e vou te falar Aquilo não acabava nunca Às vezes eu não conseguia pagar o boleto daquele mês, nossa, o negócio ficava muito maior eu sei que a coisa foi indo, indo, indo durante vários anos e quando eu percebi, eu ainda tinha uma dívida no banco por causa de uma festa de casamento de anos atrás e aquilo me preocupava muito, me tirava o sono um dia eu recebi um cliente que era um advogado e a gente acabou ficando mais amigo, porque ele ia muito no consultório Eu me abri com ele e falei, ah, eu tenho essa preocupação com essa dívida Me tira o sono, não estou conseguindo pagar E esse homem me disse uma coisa tão sábia Ele falou assim, me deixa ver seu boleto Era um carnê, assim, naquela época Eu mostrei para ele, ele olhou, virava as folhas do, do carnê E dizia assim Números, papel, apenas isso. Isso não significa nada. Números e papel. Relaxe. Bom, na época, nós estabelecemos uma estratégia para conseguir pagar aquilo e foi, e foi ótimo, dentro de alguns meses ou um ano talvez, tudo foi liquidado, foi fabuloso. Mas essas palavras dele me marcaram muito ele disse números papel o que isso significa? e de fato, se a gente for pensar, né, a gente abre ali o, o internet banking né, do celular, do computador o que tem ali? números taxas é tudo virtual é tudo uma coisa assim que parece que não existe, não é? exatamente e essas coisas que não existem tiram o nosso sono e causam uma preocupação absurda não estou aqui dizendo de forma alguma que você não, de, não deva se organizar pagar suas contas, pagar suas dívidas mas estou dizendo que não adianta absolutamente nada a gente dá aquela importância tão grande que a gente dá a um pedaço de papel a um número então acima de qualquer coisa, relaxe se você tem uma situação financeira complicada se você tem dívida, se você tem boletos, contas e tudo mais em primeiro lugar, pense é apenas papel são apenas números a vida é maravilhosa a vida é abundante eu me sinto confortável aqui onde eu estou eu me sinto confortável com todas as pessoas eu estou alterando a minha visão, o meu ponto de vista, a minha consciência para um lugar de mais positividade percebendo o positivo em tudo que eu já tenho deste lugar, relaxe seu corpo e assim eu tenho certeza que você vai conseguir organizar o que você tiver que organizar porque em estado de paz e de calma, é que nós tomamos as melhores atitudes, sempre E essa foi a minha dica, o meu compartilhar da minha experiência com você hoje Espero que você tenha gostado Deixa um gostei no vídeo para mim, deixa um comentário para mim Um beijinho e eu te vejo no próximo